Você saiu, deixou o cheiro do seu perfume na minha cama ah, ah, ah, ah. Se você me pedir eu fico Nós já não precisamos mais desses dramas ah, ah, ah, ah. Pra onde eu olho eu só vejo você E sinceramente eu já nem sei mais o que eu vou fazer E eu já tentei mil formas de te eu voltaria no tempo Naquele momento pra te conhecer Já te falei ah, ah, ah. Nesse tal do amor eu nunca sei jogar ah, Eu nunca sei brincar ah, ah, Já te falei É yeah. a parte mais fácil realmente é te ah, amar ah, ah, ah. Já te falei ah, ah, ah. Nesse tal do amor eu nunca sei jogar ah, Eu nunca sei brincar ah, Já te falei yeah. Sempre eu vou te amar Baby, baby, baby. Quando você oh, saiu, deixou o cheiro do seu perfume na minha cama. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, Se você me pedir, bro. eu fico. Nós já não precisamos mais desses dramas. Ah,